E aí rapaziadinha, beleza? Rapaziada, tô vindo aqui apresentar pra vocês o aplicativo U. Ponto GG. Tchan! Aí! Ah, Marquinhos, o que, que é um ponto GG? Então, vou estar tá apresentando aqui, galera. Dá pra ver as partidas ranqueadas solos que eu tenho jogado ultimamente. Mostra até os PDL que ganha e perde. Achei interessante. Achei legal também de ver o tier list. Dá pra ver quais. Vamos ver suportes estão com o melhor win-rate. Vamos ver na jungle que eu fiquei curioso também pra entender mais do aplicativo. Recarim, que eu falo na live, quem acompanha sabe. E o Fim dois Chicos não fica de fora, né? Interessante. Builds, né? Você vê qual o mais é adequado pra ver as builds, né? Vamos para o Boards. que é onde você vê o rank de toda a rapaziada do melhor tiro do servidor brasileiro. E o live game, quem quiser acompanhar, link na descrição, galera. Kenzie tá fechadão com 1.gg. Lança a grabinha imediatamente. Vamos voltar pra programação normal? Cadê a música? Poxa, eu não tava na fila não, porra. Mas vambora. inevitável não entregar o meu bombom venenoso pra você, meu gostosinho. Peguei o fantasma, tô nem... Olha a bolinha rolando. Flacha não, Timo. Flacha não, Timo. Vai ficar feio pra você, Zé. Oi, tamo okay, aí, Cuidado você não... Mor morreu. Tá vivo? Ó, aqui eu não vou puxar A wave, paizão, por quê? Porque o time Não tem TP e o Maokai Ah, será que o Maokai quer dar hard push? Não, aqui eu vou Ajudar então, mano. Pô, o Maokai podia ter dado B E deixar a wave boa. Ó, aqui eu vou ajudar Alguém que perguntou lá da wave, né? Aqui eu vou ajudar O Maokai a puxar a wave, mano, porque ele Quer carachar ela pra dar B E de caneca eu vou pegando o last hit, mano Porque nós fica fortes juntos e foda-se, ó A catapa eu vou deixar pra ele Porque a catapa... Nossa, eu ia tentar Aqui Uma deus é brincadeiras é o timo vai ficar invisível, né? Só que eu acho que eu consigo levantar ele Pegou Ah, é sério isso aqui, mano? Ele vai ficar eterno? Não dá pra empurrar ele não, família? Ah, o Maokai consegue, porra Caralho, mano O Maokai empurra Mas, mas por que, que o Qzinho do meu não revela? O meu Qzinho empurra também, mano Eu quero ver eu empurrar no sapo, ó, ó. Duque. o sapo empurra, pô. Aí só o do Maokai deu, o meu não, tá ligado? Pô, não queria ir nesse toque. O Maokai tem que beber biscoito, mano, senão ele não vai ter mana. Ah, tadinho do Timo, mano. Poxa, Timo, aí é foda, hein, mano. Ah, tamanho da wave aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, o tamanho da wave que ele vai perder, mano. Aí é chato, hein, mano? Vem com nós, vem com nós. Que eu sou chato com esse boneco. Ah, e o Ziggs veio e levou a torre, mano. Que bandido. Ele deve estar sem um W, né? Então ele não vai parar a minha tocada. Meu Deus do céu! Vou catucar, mano. Toma, toma essa catucada aí. Toma. Pra base aí, doidão. de ser bobo. Se tiver um trem daqui, eu vou buscar, mano. Porque eu sou folgado. Esse jogo, mano, eu vou ter que ficar jogando full em dois tempos, tá ligado, velho? Tá, nós temos que fazer isso aqui. Daqui dois minutos nós temos que lutar no. Nós temos que lutar no dragão, hein, mano. Vai ser alma do certo. 0/5. Caralho, esse, esse Schumacher. parece que é do Ramos. Esse. É, você vai ter que escolher um pau tá easy né? Mano, que pai é nosso time, né, mano? Sem maldade, velho. É literalmente uns cavalos <coughs> indo pra cima e foda-se, tá ligado? Ó, oh, tu Sua destruiu. Não, ah, mano, não aceito, família. Não vou aceitar. Tá de boa. Como é que eu sei que você tá aí em cima? Como é que eu sei, hein, mano? Ah, eu dou um jeito! Ah, eu dou um jeito de... Ih, flashou, Zé? Não sei se foi flash. Tá, o Django desse tá vivo, né, mano? Então o um Baron é perigoso. Só quero curar minha vida aqui e tentar solar aquele 30 mano. Provavelmente ele me sola, porque eu tô sem... Ut, sem fantasma, sem HP. Mas vamos lá. Ah, velho, não consegui dar o E nele, sacanagem, mas <risos> vai dar um jeito. Vai dar um jeito de pegar ele. Volta aqui. Caramba, o tempo de controle de grupo que ele toma é isso mesmo? É sério que você ainda não deixou o like? Já deixa nos comentários aí. Será que o Lord Semi iria aprovar esse Ramos? Aproveita e ativa o sininho, paizão. Família! Ah, se eu pego o triunfo, eu não morria, mano. Pô, oh, tá muito massa jogar de Ramos aqui do lado dessa Renata e Lux. Porque a Lux acompanha de longe no R. A Caitlyn também consegue acompanhar. daí a Renata ela só tem que, sei lá, apertar uns botãozinhos, Rz. Opa, tá tendo um pagode ali. I'm trying nossa, como é que salva o brother, aí, mano? <coughs> Se eles roubaram, eu ligo o fantasma e chega, hein, mano. Mas vocês conseguem perceber que o jogo tá 25 a 12 e eu consigo sentir que eu vou perder ele. Não consigo ver o ganho nesse jogo. Ah, não sei que os carinha trola muito. Ó, o time, isso que o Timo fez foi esperto. Ele ganhou tempo e os caras vão Perdi esse barão, vou aceitar que eu perdi ele. Tá, peguei um, mas vai ter. Ah, mano, eu vou matar esse cara e ele vai apertar R, tá ligado? Enquanto isso, o Timo tá levando as paradas. Enquanto isso, morreu, foi gente do nosso time, não deles, tá ligado? Olha que coisa chata. Descobri agora se meu campeão é roubado, velho. Agora que eu vou descobrir se o papel é roubado. Ai, meu Deus <risos> do céu. Para de brincadeira, para de brincadeira. Ai, eu tô contando com a sorte demais, tô contando, a sorte demais. Ai, tô contando com a sorte demais. Ah, eu tô contando com a sorte demais. Ah, para, qual é? Ih, morri, eu tô sozinho na play. Vou tomar um par. Ô, louco, bateu um cara de fimose, mano. O que, que é isso? Caralho! Tem um time ali agora, né? Acho que eu vou só pra base mesmo. Caralho, mano, o cara morreu só batendo, né, mano? Pô, que loucura. 30 segundos pro dragão, mano. Tem que ser nosso, véio. ó. Tem que ser nosso. Aí se esse dragão não for nosso, fodeu, velho. Bora. Ó, tem que burstar, mano. Literalmente, mano. Mas eu tô vendo que vai aparecer um time mudando e em alguém. Oh, merda, mano. Esse aqui não vai ser nosso nem se nós quiser muito, mano. Uh. Foi nem eu que garanti, mano. Foi os caras aí, Ai, mano, se não fosse o W do Ziggs, aí, Apertei W, peguei as frutinhas. Mas vambora. Stopping the water. Nice. Nice. Ah, não dá pra matar ele antes de apertar R, né, mano? Ô boneco nojentinho. Nice. Matamos a galera aí, ó. Agora... Tem que lidar com o que? Ah, Calma, GG é. 100%, mano, tamo na captura dela, Caicão. Opa, se eu tenho um plano ali também. Nossa, que pick-off maravilhoso, mano. Agora nós starta esse e é a Lux pode ficar, hein. Se eu perder esse barão com 30 dando 50-50, o jogo acaba. Se eu pegar, talvez a gente tenha 10% de chance de ganhar. Que doideira, né, mano? O placar do jogo tá 44 e 27, eu tô falando isso. Provavelmente eu vou perder esse... Ai, nice. Fala dele. Nossa, consegui dar o E no cara na hora, mano. Meu Deus, ele tinha GA ainda? Credo. Tá, tira mais GA, vai. É sério isso, mano? Que porra é essa, família? Olha esse cara aqui, família. Toma. Mata o cara, Zé! <risos> Ah, esse nice, jogão, jogou, jogou, jogou. Foi divertido, criamos conteúdo. Maravilha e ganhamos. Esse jogo aqui podia dar 30 PDR, hein, mano? Porque ele foi muito difícil de ganhar, mano. Deixa eu ver o dano. Eu acho que eu fui top dano da partida, viu? Caralho, galera. Que que é isso, velho? O meu boneco, ele é um tanque. Eu fui top dano. Dano auto-mitigado. É isso aqui que conta, ó. Que isso, galera. Que isso, mano. Esse dano auto-mitigado, literalmente, é o dano que eu deixei de receber. Eu deixei de receber 162 mil de dano. <música> I'ma split a rack, I'ma skirt off off the scene She's a fucking another being I don't fuck up with my C yeah, With my C, diamonds looking clean Made a couple bands on my side, it's only green Bout to split a rack,